passando aqui para convocá-los para o terceiro episódio do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? Uma realização do projeto Osh, que está fazendo sucesso na hora, gente. Entretendo as nossas crianças e, sobretudo, trazendo educação de uma maneira leve, descontraída e com muito aprendizado para todo mundo. Por isso, a gente conta com vocês nesse episódio, que vai ser sobre nada mais meia lá no canal do YouTube do Projeto Wash. Esperamos vocês!